Seu da Nokia diz que os smartphones estarão no seu corpo até 2030. No livro de Daniel, nós temos a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. A estátua é composta de ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com que Deus selou o livro para que a geração do fim pudesse desvendar o restante da revelação, ou seja, o selo teria validade até o início do final dos tempos, ficando então para a geração do final dos tempos a incumbência de desvendar o restante dessa revelação. É muito interessante nós usarmos a estátua para estarmos ilustrando o que está acontecendo agora. Vamos para essa matéria então. A matéria diz assim, seu da Nokia diz que os smartphones estarão no seu corpo até 2030. Então aqui nós temos na estátua uma ilustração de ferro misturado com barro, sendo o ferro uma representação além de outras coisas, também da tecnologia, e o barro sendo uma representação além de outras coisas do próprio ser humano, que é composto inclusive do barro. Aí diz assim a matéria. Durante sua apresentação no Fórum Econômico Mundial, o CEO da Nokia disse que até 2030 os smartphones não serão a interface mais comum, em vez disso, muitas dessas coisas serão construídas diretamente em nossos corpos, disse ele. Quaisquer que sejam suas visões religiosas, esse tipo de declaração soa como algo tirado diretamente do Apocalipse 13. O mundo está se tornando cada vez mais digitalizado. E faz todo sentido, porque os governos e o estado profundo querem que o mundo siga dessa maneira. Se tudo for digital, fica mais fácil para eles rastrearem, monitorarem e controlarem você. A CNBC aponta que empresas como a Neuralink, cofundada por Elon Musk, já estão desenvolvendo tecnologias que podem ser implantadas em seu cérebro. Eles acostumam as pessoas com a ideia de abrir mão da autonomia corporal, liberdade pessoal e controle. Klaus Schwab é um daqueles que se assenta na mesa com os senhores do mundo e ele disse o seguinte, abre aspas, no novo mundo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe rápido que come o peixe lento. Com o mundo se movendo rapidamente para a nova era, a questão é, você está acompanhando? ou você está seduzido pela religiosidade teórica e fantasiosa. O que estamos trazendo aqui no canal Método Secundário não se trata de uma questão de crença, não se trata de você crer ou de você não crer, se trata de fatos, estamos trazendo e constatando fatos que estão acontecendo todos os dias diante de todos, então não é uma questão de acreditar ou não, mesmo que você não acredite, os fatos estão aí para ser constatados por quem quiser constatar.